O mundo tá invertido mesmo. Ela tá treinando e eu tô com o pé pra cima. Caramba, o <risos> raio pessoal.